Flamengo e Atlético se enfrentarão no jogo da volta pela Copa do Brasil hoje, a partir das oito e meia da noite. Vamos começando o vídeo, já falando sobre esse assunto, porque o Flamengo enfrentará o Atlético Mineiro na noite desta quarta-feira. O Flamengo terá um confronto duríssimo, duríssimo mesmo. porque o Flamengo é para jogar sério. desde o que, que o time tem que fazer? o time tem que jogar certo, tem que botar é, jogadores de alto de jogadores ali, né? já que já botaram aí o Arthur Vidal, Arthur Vidal não vai botar nesse jogo, né? só que aí botar o Everton Ribeiro pela direita, como ele joga, né? pela direita, tem que pressionar muito o Flamengo é, a saída de bola do Atlético, porque o Atlético Ganhou de 2 a 1. Um, só precisa de dois gols para fazer, ou um gol para levar para os pênaltis. Se, porque não tem critério de empate, né? Mas a FIFA é, é, é, é. Acabou, né? Com esse negócio de critério de empate. Não tem mais. Mas também o Flamengo fretará o Atlético Mineiro, né? O jogo daí, 2x1, um, Mineirão, casa, casa, casa cheia, né? E aí acabou perdendo, né? Mas o que, que é o que que é Flamengo fazer? O Flamengo tem que ganhar o jogo, tem que fazer o jogo dele, né? Não se afobar, não se precipitar muito nas jogadas, é fazer o jogo dele, né? Ficar mais composto de bola, tocar a bola, né? Deixar o time cansado, né? Porque é um jogo difícil, é um jogo duríssimo, né? que a gente tá vendo, né? O Atlético como o atual campeão da Copa do Brasil. O atual campeão do Brasileirão. Se ser eliminado hoje, meu amigo, acabou. Acabou aquele negócio. alto time tá na BIF na Copa do Brasil. Não tá, porque, olha. Era pra ter ganhado o Corinthians, mas o Dorival pegou aquele time e com aquele time, entendeu? Então, ele não botou a Rascaeta, o Rascaeta tava, tava descansando, ele não botou o Rascaeta, não botou o Pablo, não botou ninguém, só botou o Gabigol, né? É, e botou o resto lá da, da, da, do, da cria lá, Matheus França, Vitor Hugo... Jogadores que já tem um gol pelo Flamengo, o Vitor, que fez um gol contra o, contra o, o Altos né, na Copa do Brasil, e o Matheus Flores que fez o primeiro gol dele na Libertadores, contra o Tolima, entendeu? Então então ele pegou aquele time desfalcou, agora é Copa do Brasil, meu bem, Copa dos Clássicos. Tem que jogar sério porque é um, é um adversário muito forte, o Atlético. Não vem vivendo uma última temporada, porque... Ele dá muito espaço, né? Na jogada, dessa vez, naquele jogo contra o Flamengo... por 2x1 não deu espaço, né? Porque foi pra cima... Venceu o jogo, mas também... É o Flamengo parou de tomar gols, porque... Já estava entrando aí na... No segundo turno do campeonato, né? Só falta aí... É, 20 Vinte e poucas rodadas pra acabar o campeonato, né? E aí... É o time fazer a parte dele e vencer, né, esse jogo. Porque não é fácil, né, jogar a Copa do Brasil. Porque quando você chega no, nesse, nesse, nessa fase, né, é difícil, né. Você vai pegar adversários fortes, né. E é isso, né. Mas o, o Flamengo perdeu pro Corinthians. O que, é que o Flamengo tem que fazer? Perdeu pro Corinthians. Será que o time vai sentir? Pelo amor de Deus. Não vai sentir, porque o Flamengo tem que jogar certo, tem que fazer o jogo dele, entendeu? Então é isso. Os ingressos já foram vendidos né, para esse jogo Flamengo. Casa cheia, vai estar de casa cheia, a torcida apoiando o time ali, cantando. E tomara que te, tomara que te deixa muitos gols hoje de Flamengo e Atlético também. Porque é jogo difícil, é jogo complicado. Mas a gente vai torcer para o Flamengo classificar. O Flamengo tá vivo ainda. E o Flamengo tem que jogar sério né, nesse jogo. Porque é jogo difícil, é jogo duro. E o Flamengo tem que fazer o papel dele. Ganhar o jogo. Entendeu? E aí, então é isso. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa a notificação para você não perder nada, tá bom? E um bom dia a todos. Valeu. Tchau, tchau.